Muito boas tardes a todos. Vamos começar em dois minutos. Teus graças. Buenas tardes a todos. Bem-vindos à capacitação de nossa solução Cyval para a Universidade da Fronteira. Meu nome é Stais Bick. Eu sou consultora de inteligência de investigação do CEFIR. Estou aprendendo a falar espanhol, assim que perdoa-me se, si em algum momento, tenho que falar um pouquinho em português. Espero que me entendam. Hoje hablaremos sobre as características principais de da solução Cyval. E qualquer pergunta, não dudem em ponerse em contato comigo por chat, por nosso chat eh, ou por correio eletrônico também. Vamos começar, então, a apresentação. Vamos vamos deixar depois a gravação disponíveis para disponible para todos os e também me correio eletrônico, sim. ¿sí? Então, em en Cybaw temos sete tipos de entidades disponíveis para nossos análises. Então, pensemos primeiro no lado do produtor de conhecimento. Então, temos desde o nível micro, que é um autor, podemos analisar grupos de autores, instituições, grupos de instituições, países e grupos de países. Então, desde o lado produtor de conhecimento, estas são as três entidades que podemos analisar. Autor, grupo de autores, instituições, grupos de instituições, países e grupos de países. E, por outro lado, que é o produto de conhecimento, temos mais quatro entidades que podemos analisar. São conjuntos de publicações, temas de prominência mundial, áreas de investigação e revistas que estão indexadas na base de dados Scopus. Então, estas são as sete entidades que podemos analisar em Saiba. É importante que cada usuário, cada um de vocês, realize um registro Saiba único, porque todos os análises realizados e os grupos de autores que vamos a criar, por exemplo, se registram em sucessão chamada amada mais sim. ¿sí? Então é muito importante ter um registro único. Atualmente temos mais de 19 mil instituições disponíveis em Cyval e mais de 230 países. E se si vocês não encontram uma instituição, envie-nos por favor um mensagem para que podamos agregá-la, sim. ¿sí? E também qualquer análise que se realize em Saiba, você pode exportar em modo PDF, XLS ou CSV. E também temos alguns intervalos de férias disponíveis para nossas análises. Então, por exemplo, no módulo de overview, que representa o panorama atual da investigação de um autor, uma revista, uma instituição ou num país, temos intervalos de 3 anos, 5 anos, 4 anos, 10 anos. E no módulo, módulo de benchmarking, em que nós fazemos uma avaliação comparativa, por exemplo, este intervalo de tempo é muito mais largo, por isso podemos realizar uh, análises desde 1996 até a atualidade. E esta, então, é a estrutura da nossa solução Saibol. Então, utilizamos uma tecnologia avançada que processa mais de 170 milhões de valores em questões de segundos. E também utilizamos a base de dados Scopus como nosso grande recurso de recopilação de dados. E por que a eleição da base de dados Scopus? Não só porque é a maior base de dados de literatura científica revisada por pares em todo o mundo, sino também porque a base de dados de Scopus tem uma estrutura de metadados que permite que outras estruturas de dados se creem e evalúem de forma independente. E quais são então essas estruturas de metadados? São perfis de autor, perfis de instituições, lista de referências, las afiliações de autores. E então é essa relação entre as sete entidades disponíveis para análises que eu junto com mais de 30 conjuntos de métricas que se generam em análises dentro dos de módulos Overview, Benchmarking, Collaboration e Trends. E como, perdão, como eu posso eleger o el módulo que eu usarei para minha análise? Bom, bueno, isso dependerá de sua objetivo de análise. Então, si se eu sou uma investigadora que estou interessada no panorama atual, de uma entidade específica, eu escolho então o módulo de Overview. Se meu objetivo é comparar universidades ou grupos de autores, ou países, ou revistas, então eu tenho disponível o módulo de Benchmarking. E não necessariamente benchmarking Benchmarking é, utilizamos para fazer comparações. Eu posso utilizar para analisar é, o, o, o desempenho de um autor, ao lo longo de los anos, ¿sí? com mais de 30 conjuntos de métricas. E se si quero averiguar, então, uh, identificar e analisar as oportunidades de colaboração internacional existentes e potenciales, elijo o el módulo de Collaboration. E se si quero averiguar quais são as tendências mundiais em for forma de temas proeminentes, seleciono o módulo de Trends. E supondo que quero avaliar a um grupo de investigadores, então necessito criar esse grupo. E para a criação desse grupo, necessito um input específico. Eh, pensamos, então, necessitaremos um arquivo Excel muito simples como este, com o nome e apellido do autor, a identificação do autor em eh, na base de dados Scopus, o Scopus Author ID, este Autor ID é um número de identificação de qualquer autor que tenha publicações indexadas em base de dados escopos, ou seja, qualquer autor que tenha publicado em uma revista indexada automaticamente obtém uma identificação em uma base de dados escopos. E na terceira coluna, os níveis, por exemplo, tem tenho o nível 1, como lá, Universidade de Atena, se. Eh, Poderia ser Universidade da Fronteira, Em nível 2, um departamento específico. nível 3, uma linha de investigação específica. Mas estos níveis são opcionales. Então, você pode completar apenas um nível, por exemplo, com um departamento de física. Isso depende de, de suas análises. Eu ¿sí? vou fazer uma demonstração depois de como fazer isso. E com esse arquivo muito simples, você pode importar para Saibao, e começar análises. análise. Agora, falaré brevemente sobre alguns conceitos acerca de algumas métricas para que os vocês possam tomar as melhores decisões quando se trata de suas análises. Então, em Elsevier, sempre hemos enfatizado a importância de considerar métricas que podem descrever atividades relacionadas com: Comercialização, com a financiação, com a colaboração e com ele, principalmente com o impacto. E também é importante usar sempre várias métricas juntas. Sim, nós temos uma regra de ouro, chamada uh, Golden Rule, em inglês, que que diz que sempre é importante uh, combinar métricas, se usar sempre métricas juntas, porque desta maneira obtenemos uma análise muito mais completa. E é provável que muitos de vocês já conhecem uma métrica chamada indiciato. O indiciato é uma métrica ampliamente utilizada, por exemplo, por Google Acadêmico, e se calcula da seguinte maneira. Uma série de artículos X com citas maiores ou iguais a X. Então, se si tem tem um autor com um indiciato 5, Significa que este autor tem cinco artículos com cinco ou mais citas. Pero tenham em conta que esta é es uma métrica muito quantitativa, ¿sí? com um caráter muito quantitativo, e por lo tanto tem algumas limitações. E quais seriam essas limitações do índice H? Por exemplo, a principal limitação é es que os estándares de publicação e cita variam entre disciplinas, entre os campos de conhecimento. É ¿sí? uma métrica que não é tão sensível ao tempo, ou seja, limita os autores por el número total de publicações, por lo que as carreiras mais curtas estão em desventaja. E os artículos altamente citados também não se refletem bem no índice H. Então, é uma métrica aqui com algumas limitações. Eh, fíjense, então, que não é justo usar uma só métrica como o índice H para todos os campos de conhecimento. mirem aqui as diferenças. No campo da neurociência, por exemplo, tem na frequência de publicação muito mais alta que campo de las Entonces, te, de no campo das artes e humanidades. Então, devemos ter em conta essas diferenças. De contrário, não teremos um análise justo. ¿sí? Por exemplo, no campo de física, há artigos com mais de 100 autores em um único artigo, no campo de ciências sociais e artes e humanidades, às vezes artigos sem coautoria, ou seja, somente um autor. Então, vocês é muito importante é considerar este tipo de variável quando vamos eleger uma métrica para nossas análises. sim. Tá? Então, vocês é muito importante essas variáveis. E pensando exatamente nesse tipo de problema em 2016, junto com mais de 15 universidades britânicas, Elsevier criou esta iniciativa chamada Snowball Metrics. Uh, aqui eu deixo o enlace para a iniciativa, snowballmetrics.com. E o objetivo desta iniciativa era precisamente ter em conta as diferenças entre os campos de conhecimento e outros fatores, como colaboração, financiamento e o impacto da investigação. Então, em en Saibal, em La Solution cada vez que os teres veem este ícone em azul com uma S, significa que os teres estão vendo uma métrica desta de iniciativa Snowball Metrics. E em Saibal temos mais de 30 conjuntos de métricas à sua disposição em todos os módulos e uma métrica que sempre me gusta destacar em minhas apresentações é o field-weighted citation impact, ou literalmente traduzindo, o impacto da cita ponderada por el campo de conhecimento. Assim que vean que é uma métrica que tem em conta precisamente essas diferenças que eu les mostrei entre os campos de conhecimento. E me por exemplo, o impacto, por exemplo, da medicina da Universidade da Fronteira em relação com o promédio mundial esperado para a medicina no mundo. Ou seja, é eh, uma métrica que se mede com o número 1. Nesse sentido, se si tem a medicina da Universidade da Fronteira com um FWCI, que é a sigla para Field Weighted Citation Impact, um un FWCI de 1.30 para a medicina da Fronteira. Isso significa que esta área está 30% por cima do promedio mundial esperado. ¿sí? Então, comparamos medicina de nossa instituição com medicina em todo o mundo. Então, é uma métrica muito mais robusta. Si e este, se este número está, uh, se si a métrica está menor que 1, significa que este FWCI está por debaixo do promedio mundial esperado. ¿sí? E em Saiba também temos métricas específicas para revistas. Então, eu les mostrarei aqui as três principais para que vocês possam identificar a reputação das revistas e selecionar a revista adequada para publicar seu artigo. A primeira métrica e a mais conhecida de elas é a métrica Site Score, que mede a média de citas por documento que um título recebem num período de quatro anos. Se sí, a métrica ah, analisava um período de três anos, até o ano passado, mas agora eh, se mudou a metodologia, agora são quatro anos, se sí, a partir deste ano. E, e esta métrica eh, é uma métrica com um caráter mais quantitativo, como é o índice AAT. Por isso, é importante combinar-la com outras métricas. Temos aqui outras duas métricas, por exemplo. Uh, a segunda métrica para revistas é lá SNIP Source Normalized Impact per Paper que mede o impacto dela cita por publicação ponderando as citas por campo de assunto e SJR então SNIP e SJR são duas métricas com um caráter mais qualitativo que Site score por lo tanto e em conta Variáveis como as diferenças entre os campos de conhecimento. Então, vocês fíjense aqui. Temos um periódico de neurociências que tem um alto impacto, recebe muitas citas. Uma cita, neste caso, recebe um barro valor, para que podemos uh, possamos fazer uma análise mais justa, com um periódico de artes e humanidades que tem um baixo impacto. mas baixo em citas. Perdão. E uma cita recebe um barro valor nesse caso, sim. ¿sí? Então, basicamente, este é es o cálculo da métrica SjR de Cymergo. Agora, hora, les mostrarei algumas visualizações que estão disponíveis em los módulos de Overview, Benchmarking, Collaboration e Trends. E, logo, faremos algumas demonstrações usando nossa solução Saibon. Então, temos aqui, no módulo de Overview onde vocês encontrarão indicadores clave de rendimento para um autor ou um grupo de autores, ou um conjunto de publicações, ou na revista, ou um país, ou um grupo de países. E Neste caso, selecionei a Universidade da Fronteira e Saiba me mostra a quantidade de publicações, a quantidade de autores, a quantidade de citas, o que a instituição recebeu durante este período que selecionei, que foi de 2010 até 2019, aqui é na parte de... Superior de minha Então, neste en caso, não estou selecionando nenhuma área de conhecimento específica. Fiquem-se aqui, estou selecionando todos os campos de conhecimento, mas eu poderia selecionar uma área ou uma subárea dentro deste de campo aqui na parte superior. E aqui também temos informação sobre a quantidade de documentos que cada área publicou dentro deste de período selecionado, sim? ¿sí? Aqui temos esta informação. Eh, podemos ver, por exemplo, agora, nesta outra visualização, outros indicadores muito importantes a considerar sobre o desempenho da de instituição. O primeiro, temos aqui na parte superior, Outputs in Top Citation Percentiles, que é uma métrica snowball que mede quantas publicações están en el 1%, 5%, 10% o 25% de las publicaciones más citadas del mundo. Entonces es una métrica muy importante. Por ejemplo, tenemos aquí, estoy seleccionando el percentil 10%, pero yo podría cambiar para 1%, 5% o 25%. Y tenemos Universidad de la Frontera con 8.3% de sus trabajos no en en top 10% por cento delas publicações mais citadas em todo o mundo depois há uma outra métrica que mede a colaboração internacional aqui temos fronteira com 51 por cento de seus trabalhos em colaboração internacional este número é es muito muito bueno por exemplo temos Brasil somente com 38 de colaboração internacional então muito interessante estes números para eh, nossa região de da Universidade da Fronteira e outras métricas que temos aqui medem a colaboração universidade empresa e as publicações em las, las principais revistas uh, então com estes dados é es possível pensar estratégicamente sobre las fortalezas e as debilidades da instituição. Estas métricas estão disponíveis para outras entidades, por exemplo, um grupo de autores, podemos analisar um grupo de autores de acordo com estas métricas, um autor, somente um autor ou um país. Então aqui temos um exemplo la instituição, mas podemos cambiar a entidade. E nesta visualização também, também disponível dentro do módulo de overview, Podemos ver no lado esquerdo a la quantidade de publicações para cada campo de conhecimento da de Universidade da Fronteira e no lado direito o impacto delas citas, de acordo com o promedio mundial esperado para cada campo de conhecimento específico. Sim? ¿Sí? Então eu vão marcado na linha e no número 1 para que você possa ver que áreas estão alcançando o promedio mundial esperado. Então, vocês tenham em conta que a área dela, por exemplo, aqui temos medicina, que ela é a el área que tem mais publicações em lá Universidade da Fronteira e está muito por, por em cima do promédio mundial esperado. mas também temos outras áreas que não publicam tanto quanto medicina, por exemplo, química eh, engineering, eh, energy e outras outras áreas aqui que estão por cima, muito por em cima do promédio mundial esperado. Então, isso é uma outra visualização muito interessante para uma instituição, para a Fronteira, por exemplo. E aqui, se si desceu, se si sou um investigador da área de química, por exemplo, eu posso ter este mesmo tipo de visualização para meu campo de conhecimento específico e as subáreas específicas. Sim, sí, também há esta opção em Saiba. E agora há uma informação uh, também muito importante. Eu selecionei para minha análise uh, a opção de colaboração uh, da Universidade da Fronteira e Saiba nos mostra as opções para artículos de solamente um autor, depois, colaboração institucional. Colaboração em nível nacional e colaboração em nível internacional. Então, em en caso, a maioria de trabalhos eh, publicados no período são resultados de colaboração internacional de Universidade de la Frontera, com 51% de los trabalhos. E observem como a colaboração internacional é extremamente relevante. O impacto, es decir, nosso FWCI no Scopus Field Weighted Citation Impact, aqui no lado direito ou de minha pantalla, é múltiplo uh, eh, menor dela de colaboração nacional, sim, ¿sí? que el impacto de la colaboración o impacto dela colaboração internacional. Ou seja, quando a universidade da fronteira colabora internacionalmente, temos um impacto muito por em cima do promedio mundial esperado, 85% por cima do promedio mundial esperado, o impacto de citas sim ¿Sí? Então é muito importante este tipo de informação. E aqui temos as instituições que mais colaboram com lá a uh, Universidade da Frontera uh, pa para o mesmo período de análise. Então, se temos aqui eh, uma outra informação importante, porque eu lhe que é importante é combinar as métricas, se e não somente uma métrica, na uh, métrica de forma isolada. Então se combinamos as métricas, temos a informação de que a Universidade de Chile é a instituição que mais colabora com a fronteira, pero tem um impacto de um pouco por debaixo do promedio mundial esperado. E temos aqui, por exemplo, a Universidade de São Paulo em Brasil, que está em na, uh, na sétima posição e tem um impacto quando colabora com a Universidade da Fronteira de, de 1.42, 42%, ¿sí? 42 por em cima do promédio mundial esperado. Muito interessante também este tipo de visualização quando combinamos as métricas. Aqui neste caso temos quatro eh, métricas combinadas, e ¿sí? as top 10 instituições que colaboram com a Universidade da Fronteira. E agora, este é es um análise que você pode fazer no módulo de benchmarking, nosso segundo módulo. E neste caso, selecionei uh, aqui de forma aleatória Universidade da Fronteira Autônoma de Chile e Católica de Temuco, para ser uma com comparação e um benchmark em si. ¿sí? E também selecionei para este análise o período de 2015 até 2019. E no decido decido não selecionar nenhum campo de conhecimento específico aqui na parte superior da minha pantalla. Então vocês estou comparando as universidades em seu conjunto total de áreas de conhecimento. E é aqui, exatamente aqui em nesta flecha na Sul, em los r's e, x e y, onde eleiro que métrica usarei para minha análise. Então Uh, temos aqui a métrica ano de Publicação para LRX, y en e no LRY, temos vários conjuntos de métricas que podemos elegir para suas análises. Aqui, como les dije, são mais de 30 conjuntos de métricas. E neste caso específico, eu elegi a métrica Scholarly Output, que é a quantidade de documentos que a instituição ha produzido. E saívo logo mostra o gráfico de desempenho universitário a lo largo de Los anos E do mesmo modo, eu poderia comparar dois autores, dois ou mais autores, dois ou mais países, uh, dois ou mais grupos de autores. Eu poderia criar estes grupos, criar meu grupo de investigação e comparar com grupo, grupos pares, uh, que, comparar revistas, comparar um conjunto de publicações específico. Sim, sí, há muitas, muitas possibilidades de análise aqui no módulo de Benchmarking e eu vou fazer uma demonstração para vocês de como criar um grupo de autores e fazer comparações com estes grupos no módulo de Benchmarking. Sim, ¿Sí? Então, podemos comparar duas ou mais entidades, tanto uh, como quiserem. Agora, neste outro análise, eu mantive o período de 2015 até 2019, mas desta de vez selecionei um campo específico de conhecimento. fiquem aqui: agricultura e ciências biológicas. E elegiu na métrica Field-Weighted Citation Impact. ¿Sí? Aqui já poderia cambiar na outra métrica: o impacto das citas, ¿sí? ponderadas por campo de conhecimento. E aqui temos o desempenho das de instituições. Uh, ao lo longo de anos. Sí, então podemos elegir não solamente las grandes os grandes campos de conhecimento mas também uh, campos específicos de conhecimento sim. ¿sí? Então a hora vamos falar um pouco sobre o módulo de colaboração. temos a opção de visualização por tanto por tabla como por mapas, então, estou selecionando o perfil da Universidade da Fronteira, e temos aqui a informação dela colaboração internacional. Se ¿Sí? eu si sou uma investigadora que estou interessada em um campo de conhecimento específico, eu incluso posso saber quais são as instituições e os autores que estão colaborando com o meu campo de conhecimento específico. Neste caso, estou analisando toda a instituição, e então, neste en en círculo em azul, eu posso fazer um clique e este mapa se expande até o nível eh, países e depois até o nível universidades e instituições e depois posso saber quais são todos os autores dentro desta de instituição específica. Eu ¿Sí? vou fazer uma outra demonstração sobre isso com os vocês. É muito interessante porque podemos ter informação sobre a colaboração que já existe e colaboração em potencial, ou seja, SciVal nos mostra opções de, de, de uh, possíveis autores para colaborar internacionalmente. Sim, muito interessante este mapa de colaboração. E que significam os temas de prominência que estão disponíveis no nosso quarto módulo, o módulo de trends? Então, antes, a ciência se dividia só em disciplinas, mas ¿sí? há temas de investigação que são comuns a muitas disciplinas, e muitos deles são temas interdisciplinários. E Nesse sentido, eh, nossos avanços recentes em clustering nos permitem dividir a ciência em en temas. Então, dividimos a ciência em 99 mil temas de prominência mundial, Uh, que são uh, clusterizados de acordo com patrões de citas. Então, se si eu sou uma investigadora, tenho um trabalho publicado em no campo de inovação, por exemplo, e todos os trabalhos que estão citando meu artigo estarão no mesmo cluster de proeminência mundial. Sim, ¿sí? então esses trabalhos estão clusterizados de acordo com patrões de citas. E a proeminência de um tema Está relacionada com o momento em que este tema se apresenta em todo o mundo. Então, momento e ímpeto é diferente de importância. Por exemplo, temos um tema de prominência em Brasil, que é dengue, pero no, importante em Brasil, pero não necessariamente é importante na en Europa. Então, a importância é diferente da prominência. Eh, por isso, estamos falando de prominência e não de importância. E lo, os colores representam as disciplinas, aqui neste círculo. ¿sí? Os círculos representam eh, o tema ou um cluster de temas. E o tamanho de um clúster ou de um tema representa quantas publicações há nesse tema específico. E por que é importante conhecer estes 99 mil temas de prominência mundial? Então, nesse en tipo de análise, podemos responder perguntas como quais são os temas relacionados com o meu, como muito ímpeto no mundo? Quais são os temas mais prominentes no mundo em que minha instituição ou meu grupo de investigação está ativo? E ¿Sí? temos estudos também comprovando que os temas com maior grande, provavelmente, serão bem financiados. E esta é es uma visualização de uma análise disponível no módulo de tendências. Então, vocês podemos analisar um cluster de temas ou um tema eh, somente. Então, nós temos aqui na parte superior a opção de clusters, topic clusters ou somente topics, que são os temas de prominência Sim. ¿sí? Então, neste en período de 2010 até 2019, nossa Universidade da Fronteira há contribuído com 723 clusters e mais de 2 tópicos, ou seja, temas de prominência mundial. se aqui estou selecionando os clusters e a classificação é T.C. algum número para um cluster. Se estou desejo analisar um tema, um topic a classificação seria T. algum número. se então aqui a seleciono Uh, está de acordo com suas necessidades e aqui temos lá proeminência de um tema ou de um cluster de temas e depois lhes uh, ensino como como el, uh, como fazemos o cálculo desta proeminência então vocês fiquem que vou agora selecionar um cluster de temas específico para a Universidade da Fronteira e a hora temos uh, os análises específicos para podemos analisar um tema em nível institucional e também podemos analisar este tema em nível uh, mundial sim ¿sí? então aqui neste en caso vemos todas as métricas disponíveis para ele nível institucional aqui estamos analisando ele pelo perfil da Universidade da Fronteira com um uh, cluster de temas específico o que a instituição tem mais publicações. Sim, ¿sí? temos todas as métricas específicas para este cluster de temas específico. Agora estou analisando tus, bônus e bônus dentin. Sim, ¿sí? que é um cluster provavelmente da área de odontologia. Agora podemos analisar o mesmo cluster de temas. Uh, em nível mundial, ou seja, aqui temos todas as métricas em nível mundial para o mesmo cluster. Podemos saber quais são as instituições que estão publicando, os países, os autores, as revistas, as frases clave e os temas que estão clusterizados nesse cluster. Sim. Tá? Então é muito interessante aqui. Há muita informação acerca de possibilidades de colaboração internacional também. Eh, les muestro eh, después en, en nuestro, nuestra demostración. Y una otra opción de análisis disponible son las frases clave. ¿Y por qué no palabras clave y sí frases clave? Porque estas frases clave específicamente se extraen a través del lenguaje natural del documento. O sea, todo el documento eh, se considera, no solamente título, resumen y palabras clave. Pero todo o cuerpo do de, texto, e ¿sí? as frases mais relevantes se agrupam aqui nesta nuvem como as 50 principais, nesse caso, extraídos de mais de 80 mil publicações. Então, fíjense que interessante, é muito eh, pensar estratégicamente en la construção de nossos resúmenes, ¿sí? uh, utilizando estas frases clave podemos construir uh, títulos resúmenes e, e palavras-chave para que sean, uh, para que os investigadores em todo o mundo encontrem nossos trabalhos de maneira mais fácil, sim? ¿sí? E as frases que frases-chave que são verdes estão crescendo com o tempo e as que são azules estão diminuindo durante este período analisado, 2010 até 2019. E como eu disse antes, eh, também temos um módulo, além do módulo Overview, Benchmarking, Collaboration e Trends, temos um módulo gratuito que se chama módulo de Reporting. Eh, neste neste módulo podemos, todos os análises que hacemos em los quatro módulos, Overview, Benchmarking, Collaboration e Trends, podemos ver e analisar, a ser um reporting, um informe, e eh, os teres podem editá-los segundo suas necessidades. Então, há alguns exemplos de métricas que se podem usar juntas para gerar este reporte para uma agência de financiación ou para mostrar o desempenho de um departamento, por exemplo. Então, há este, este módulo gratuito de reporting para todos os teres. E agora que os teres já conhecem as características principais. Vamos para uma breve demonstração em Saival. Então, agora vamos para saival.com. Já estou aqui com o usuário, me registro, sim. já estou é, com login e contrassenha. Temos os módulos Overview, Benchmarking, Collaboration, Trends e Reporting. Vou selecionar o módulo de Overview. Y siempre en todos los módulos, en el lado izquierdo, aquí fíjense que en el lado izquierdo, encontraremos un menú con siete íconos que representan las entidades que les dije en el inicio de mi presentación que podemos analizar. O sea, tenemos el primero instituciones y grupos de instituciones, después investigadores y grupos de investigadores, publication sets que são nossos conjuntos de publicações, países e grupos de países, nossos temas de prominência mundial e nossos clusters de temas de prominência mundial, temos depois nossas áreas de investigação e também as revistas que estão uh, indexadas em la base de dados Scopus. Sim, e depois depois de, de selecionar uma entidade específica podemos eleger o el período de tempo aqui na parte superior que uh, podemos fazer o análise e também por campo de conhecimento, por área e subárea, se sí, por exemplo aqui temos agricultura, eu posso escolher uma subárea uh, dentro da de agricultura, aqui temos todas as opções de subáreas, então vamos começar por ele perfil da universidade La, Universidad la fronteira aqui já tenho o perfil, pero eu poderia buscar a ser uma busca uh, aqui em parte em en, en enlace enlace add institutions and groups, eu poderia ser uma busca por exemplo por Harvard, temos Harvard University, eu seleciono e temos agora o perfil de Harvard aqui em Serval, sim? ¿Sí? Vamos então selecionar La Fronteira, que já tenho aqui Selecionado. Então, estamos no en eh, perfil da instituição. Aqui podemos cambiar o período de análise. Sim. ¿sí? E vamos. Esta classificação AS, Rota C, significa All Science Journal Classification. É uma classificação da base de dados Scopus e tem 27 grandes áreas e subáreas de conhecimento. Eu poderia cambiar esta classificação para Ford Field of Research and Development é uma outra classificação. Sim, ¿sí? há as classificações que os grandes rankings mundiais utilizam. Por exemplo, o QS e Times Higher Education são os dois gran, grandes rankings mundiais. Então, há as duas opções também para suas análises. Uh, Vou manter All Science Journal Classification porque é lá a classificação que tem mais grandes áreas e subáreas de conhecimento. Sim, ¿Sí? então, aqui eu poderia eleger na área ou na subárea, e neste caso vamos a analisar o eh, perfil dela fronteira eh, com todos todos lo, os campos de conhecimento. E aqui temos as principais métricas, no field do citation impact que eu les mostrei. Uh, está aqui um ponto desse é desse sim sí, um pouco por em cima do promédio mundial esperado. Aqui temos informação do crescimento dela quantidade de autores nesse período analisado, que estamos analisando, O crescimento uh, da quantidade de documentos publicados também nesse período. E um pouco mais abaixo, temos eh, os campos de conhecimento, as publicações por campos de conhecimento, temos os temas de prominência mundial, os clusters. Aqui estamos analisando os top 5 clusters, eu poderia cambiar para os temas. E aqui les dije que está a prominência uh, de um tópico, ou de, de um tema de prominência, ou de um cluster. ¿sí? Como calculamos, então, como chegamos a este número? Quanto eh, cu mais próximo próximo de 100 mil, maior é a proeminência de um tópico ou de um tema, ou de um cluster, perdão. Então, neste en caso, aqui está o cálculo. Combinamos três métricas: citation count, la, el recuento de citas. recuento de visualizações e site score, que é a métrica para, para as revistas. Então, estamos combinando três métricas para chegar a esta prominência mundial, sí, este, este nível de prominência. Então, temos os top 5, pero eu poderia analisar mais especificamente aqui nesta linha, no módulo de overview, hay todas as opções que podemos fazer análises dentro deste de módulo específico. Então, chamamos de linha de análise. Aqui temos, uh, por exemplo, a opção Topics e Topic e Clusters. Se eu hago clique em Topics e Topic e Clusters, temos todos, neste período, todos os clusters e todos os Topics que a instituição está ativa. Sí? Agora vamos analisar, então, 722 clusters de prominência mundial. Temos o listado aqui, com todos eles, e podemos classificar este listado. Por quantidade de documentos publicados e por prominência. Aqui temos a classificação. Então, se eu hago clique nesta flecha, eu posso classificar esta lista por eh, temas de prominência. E aqui nesta flecha, podemos classificar a lista por a quantidade de documentos publicados por a instituição. E neste caso, eh, este cluster específico é um cluster que la institución tiene más publicaciones. Yo puedo analizar a nivel institucional y yo puedo analizar a nivel mundial. Entonces, si hago clic en Analyze the, at Institution, tenemos la información, todas las métricas para la Universidad de la Frontera. ¿sí? Las que phrases, uh, la colaboración internacional, tenemos aquí um, colaboración eh, internacional de, de los trabajos publicados, Citation, Count Enquanto de Citas, field weighted Citation Impact, ¿sí? e os Topics que estão clusterizados dentro deste de Cluster específico. Ou seja, temos 41 e 1 temas aqui neste Cluster, e aqui temos o listado destes de temas. ¿sí? Então, estamos analisando institucionalmente, eu poderia fazer um clique em Analyze Worldwide, e agora temos toda a informação deste de cluster para mundo, o mundo, ou seja, a quantidade de documentos publicados, FWCI, colaboração internacional. Eu posso saber, incluso quais são os autores aqui nesta linha. Sempre nesta linha, vocês têm as opções de análise. ¿sí? Então, temos os top 500 autores em todo o mundo dentro deste de Cluster específico, CID, ¿sí? de, de odontologia. Então, nós temos aqui a informação destes autores, os top 500, e eu incluso posso cambiar a métrica. Então, se si eu estou interessada, por exemplo, de eu sou um un autor, ou uma investigadora de este campo de conhecimento, e eu estou buscando colaboração internacional. Então, eu posso buscar aqui los autores, e eu posso saber se si estes autores estão colaborando internacionalmente. Então, eu posso cambiar aqui a la métrica, collaboration. hago clique em collaboration e depois seleciono colaboração internacional. Aqui nesse caso, há elas outras opções também: colaboração nacional, institucional e trabalho 5 autoria. Seleciono colaboração internacional, choose metric, e agora temos ele estado classificado por os autores que estão colaborando internacionalmente. Ou seja, este autor da Universidade de Zurique tem 80% de seus trabalhos em modo de colaboração internacional. Então, eu sei que seria um un possível contato aí para uma futura colaboração internacional. Há muitas possibilidades de análise. neste caso, eu poderia cambiar a métrica aqui, como vocês podem ver. Depois de saber quais são os trabalhos que estão sendo, que têm um impacto de visualizações deste autor. Então, já vou falar um pouco sobre estas métricas depois. Então, como vocês podem ver, podemos fazer a visualização em nível institucional, como também mundial, para um cluster ou para um tópico, um tema específico. Vamos voltar a para o módulo de overview. Estamos, eh, passamos um pouco sobre el suma, o nosso resumo, ¿sí? de todas as opções que temos aqui. Um pouco mais abaixo, Temos os quatro indicadores de performance que les mostrei em apresentação. Aqui temos os quatro principais para a Universidade da Fronteira, estando aqui e no final da página de nosso summary, nosso resumo. Já les mostrei a sessão de topics e topic clusters. Agora vamos para a opção collaboration. Fiquem aqui as opções de colaboração internacional. Todo o que está em azul, em Saibol, podemos fazer um clique. Então, eu posso saber, por exemplo, imagine que eu sou uma investigadora de la medicina. Então eu já selecionou Medicina da Universidade da Fronteira, selecione o campo da medicina. E a hora de eu poder saber que 825 publicações eh, são de colaboração internacional e têm um impacto de 3.02. Fíjense se que importante este impacto dela colaboração internacional, impacto das citas, ¿sí? eh, então eu posso fazer um clique nestes trabalhos. E agora, eu posso guardar este conjunto de publicações como um publication set, um conjunto de publicações que, inclusive, eu posso analisar especificamente este conjunto em Saival. Aqui na parte esquerda da minha pantalla, vocês podem ver que podemos hacer, podemos limitar nossos análises, por exemplo, por las revistas, Scopus Sources. Podemos limitar, por exemplo, sabemos que temos The Lancet, que é uma revista muito importante mundialmente. Temos 15 trabalhos da Universidade da Fronteira em uma revista The Lancet. Então eu poderia selecionar esta revista e guardar como um conjunto de publicações específicos, sim? ¿Sí? Então eu vou guardar estes 825 documentos de Medicina da de Fronteira. Save as publication set. E aí temos um, um título uh, como sugerência. Publicações de, publicações da Universidade da Fronteira em colaboração internacional dentro da medicina neste período de tempo. Sí? Hago clique em Create Publication Set. E agora podemos ver este Publication Set nesta opção, neste terceiro ícone. Publication Sets, nosso terceiro ícone. Se eu faço clic, temos aqui que é o lo que acabamos de criar juntos. Aqui eu he criado no outro para una outra instituição, mas podemos fazer análises especificamente deste eh, conjunto de publicações. Então, vamos para nosso summary. E fiquem agora temos os mesmos análises que podemos fazer para uma instituição, podemos fazer para um conjunto de publicações específico. Então, aqui temos a quantidade de documentos, os autores, Field-Weighted Citation Impact, todas as métricas e as outras possibilidades. Podemos saber quais são os autores da medicina da Universidade da Fronteira. Aqui temos o listado, sim, ¿sí? as métricas. Eh, Graças por la, as perguntas, eu vou contestar eh, ao final da apresentação. E temos aqui, por exemplo, por Indiciate, Las Citas. Então, sabemos quais são todos os autores da medicina que estão colaborando internacionalmente. ¿Sí? Então, há muitas possibilidades aqui nesta linha de análise. Vamos volver agora para nosso perfil da Universidade da Fronteira. Me gostaria de mostrar-lhes agora a opção Published então vocês a Published e depois em lá sublinha tenho as opções quatro opções tenho vamos agora para by subject area e agora posso eleger aqui alguns gráficos então vocês por exemplo bar chart que é o gráfico que eles mostrei em minha apresentação fiquem se que agora estou selecionando medicina de lá o fronteira então temos as informações específicas para cada subárea de conhecimento específica uh, de medicina e o impacto que estas estes campos de conhecimento têm. ¿Sí? Então, também uma outra informação muito relevante para vocês. A mesma informação temos em tabla. Se si eu clicar clique aqui em tabla, temos mais informações, em mais detalhes. ¿sí? Desde o nível macro, universidade da fronteira, depois medicina e depois os campos de conhecimento específicos, anatomia, medicina general, etc. E as métricas, claro, a combinação de métricas. Uma outra informação muito importante e muito interessante que está disponível em SIWEL um, desde o início deste de ano é a opção by journal quartile. Então, agora temos os quartiles de periódicos disponíveis para análise em Saibol. Por exemplo, eu sei que... Vamos cambiar aqui o campo de conhecimento. Por exemplo, uh, Física e Astronomia. Temos, neste período de 2010 hasta 2019, Física e Astronomia da Universidade da Frontera tem 100 trabalhos em o primeiro quartil de periódicos, ou seja, os top 25% uh, de periódicos em todo o mundo, de acordo com nossa métrica site Score. Aqui eu poderia cambiar a métrica. Então eu posso saber, de novo, eh, todo o que está em azul, em Saibo, podemos fazer um clique e eu posso saber quais são os trabalhos que estão no primeiro quartil de periódicos e também podemos gravar como um publication set como um conjunto de publicações específico para nossos análises depois sim ¿Sí? e sempre na parte superior temos as opções de exportar estes resultados então temos três opções aqui uh, PDF também Excel S temos as opções na parte superior de da tela uma outra informação agora hora importante. Vamos para criar um grupo de investigadores. ¿Sí? Hablamos um pouco agora sobre o módulo de overview. Depois vamos a benchmarking. e tenho aqui um exemplo de um arquivo Excel muito simples com a primeira coluna. É sempre eh, importante que os vocês mantenham eh, o head da coluna com, em inglês, ¿sí? author, scopus, author, id. E Level 1. Sempre Sie em inglês para que ou consiga identificar as informações. Então aqui eles tra traigo um exemplo com autores. Os autores, eh, nome e apellido. Scopus autor ID. Os números de identificação no perfil do autor em Scopus. Eu posso fazer uma busca para ustedes, para que vocês possam ver como encontrar este, este número. Então estou em en página scopus.com. Hago click em Authors. Vou fazer uma busca por mim nome, como exemplo. Hago clic em Search. E aqui tenho meu perfil. Vou fazer um clique em meu perfil. E agora tenho a informação específica de meu perfil. Todos, uh, todas as informações específicas. Minha instituição. E agora tenho aqui este número é o Scopus Author ID. Então, é es este número que eu vou utilizar para criar grupos de investigadores em SciVal. Sim? ¿Sí? Podemos fazer uma busca diretamente por SciVal, pero depois les lhes ensino como fazer isso. Uh, Temos aqui os Scopus Author IDs. E agora vou uh, vou nomear estes grupos. Por exemplo, grupo A, grupo B grupo C. Fijem-se que, tá aí é Um autor que está em grupo B e também está em grupo C, porque temos a vezes departamentos com com investigadores que estão em duas ou mais linhas de investigação diferentes. Então, podemos criar grupos diferentes em no mesmo artigo e importar estes grupos para Saibol. Vamos fazer um teste agora com estes grupos. Então, vou a Saibol, vou selecionar a opção. Vamos a Saibol, estávamos em Scopus. Seleciono aqui na parte superior da minha tela a opção Mais Saibol, que é a minha sessão em Saibol. Todo o que fazemos de criação de grupos, de conjuntos, de publicações, se quedam aqui em sucessão chamada Mais Saibol, sim? Tá? Estarão sempre guardados aí. Vamos, se desejar criar um grupo de investigadores, tenho que selecionar o ícone Investigadores e Grupos, sim? Tá? Então, eu selecionei investigadores e grupos e agora vamos selecionar aqui em na parte direita, em la opção Add New, la opção Import Researchers. Hago um clique em Import Researchers e aqui tenho um espaço onde posso trazer meu arquivo. Vamos selecionar meu arquivo, Test Groups Import, Open. E listo, já tenho criado uh, os autores. Hago clique agora em Next Step e já tenho criado os grupos. Fiquem-se que rápido e simples. Então, temos aqui Grupo A, Grupo B e Grupo C. Hago clique em Save and Finish. E agora temos em nossa sessão Mais Saival Teste Grupo A, Grupo B, e Grupo C, aqui com todos os autores que, estamos, que estávamos falando, sim? ¿sí? Aqui eu posso remover, eh, apagar, não sei, a, a, a em espanhol, perdão. Eh, deletar um autor, por exemplo, uh, podemos remover, sim, ¿sí? remover um autor. Podemos uh, compartilhar um grupo, então tenho aqui a opção de share, seleciono este, este grupo e tenho a opção de share aqui já posso escrever um correio para alguém da minha instituição e essa pessoa pode visualizar este grupo e também pode editar este grupo sim sí, então vocês têm tiene, as duas opções então vocês podem compartilhar eh, um grupo com sua uh, su equipe ou seus Uh, as pessoas de seu grupo. Uh, Na outra, hora então, a hora que temos criados estes três grupos, vamos lá, o módulo de benchmarking. Seleciono aqui benchmarking e em el ícone investigadores e grupos, vamos a selecionar os grupos que acabamos de criar juntos: grupo A, grupo B e grupo C. Seleciono aqui na parte esquerda, Grupo A, Grupo B Grupo C. Vou a remover a opção de campo de conhecimento, porque não sei de quais campos estes autores são. E temos agora Grupo A, Grupo B Grupo C e o desempenho destes grupos, sim? 2015 até 2019. Eu posso cambiar este período, por exemplo, desde 2005. Aqui podemos cambiar desde 1996 até a atualidade. Hago clique em Apply. E aqui temos o desempenho destes de grupos. ¿Sí? Ah, perdão, estou selecionando uma instituição. Estou selecionando a Universidade de São Paulo, perdão. Agora sim, sí, agora está melhor. Então, agora temos os grupos e o desempenho destes de grupos. Uh, por a quantidade de documentos e o período de tempo que estamos analisando, 2005 até 2019. E exatamente é nesta opção, em eh, la R podemos cambiar nuestras métricas como les diria antes. Então, por exemplo, vou fazer uma demonstração aqui com uma métrica de visualizações, impacto das visualizações. Eu posso ver quais são qual é o impacto das de visualizações destes trabalhos que este grupo, estes três grupos uh, estão alcançando? E, além de selecionar uma métrica, eu posso selecionar se si, si deseja analisar somente artículos, artigos e capítulos de livros, uh, eh, papers de conferência, trabalhos de conferência. Sim, ¿sí? aqui podemos selecionar, por exemplo, somente artigos. Choose metric. E agora temos o desempenho. Vamos cambiar o período de tempo para que a visualização se quede mais clara. 2015. Então, temos aqui o impacto de las visualizações ponderada por campo de conhecimento, field weighted Views Impact. E a mesma informação temos por tablas. Ou seja, temos aqui. Especificamente, o impacto delas visualizações para cada um destes grupos em cada ano específico. Então, é es assim que podemos fazer análise no módulo de benchmarking. Aqui, os teres têm muitas uh, opções de métricas em las dos Rs, Y e X. Fiquem-se na quantidade de métrica somente para citas. Temos, por exemplo, number of sites countries. Quantidade de países que estão citando estes trabalhos. Então, temos muitas métricas interessantes aqui eh, relacionadas com patentes, por exemplo, citing patents count, con, eh, recuento de patentes que estão citando estes trabalhos, ¿sí? publicaciones em eh, journal quartiles, ou seja, os quartiles de periódicos, os top eh, eh, revistas, os top periódicos em todo o mundo. Há muitas possibilidades aqui somente para citas. Vocês podem ver depois para visualizações, para publicações, para colaboração. ¿sí? Temos todas essas informações aqui acerca de métricas. Qualquer dúvida acerca do cálculo de uma métrica ou do objetivo de cada uma delas métricas, vocês têm aqui na parte superior derecha direita eh, um help e aqui, se eu clique neste help, os têm um uma guia, Research Metrics Guidebook. É uma guia em PDF que os podem descargar para consultar o objetivo de cada uma delas métricas que estão disponíveis em Scielo. Sim? ¿Sí? Então vocês aí esta guia aqui para os Vamos agora para o módulo de Collaboration e estamos cá no final da apresentação para que não seja tanto tempo para os teres vamos selecionar o perfil da universidade da fronteira e aqui temos o mapa que les mostrei então vocês poderia por exemplo selecionar um campo de conhecimento específico dentro de uh, não sei sé, química engenharia química e um un campo de conhecimento específico e analisar a colaboração internacional Nesse caso, vamos a analisar a fronteira como um todo e temos as instituições na na Europa que estão colaborando com nossa instituição. Se si água clique, o mapa se expande e aqui temos, por exemplo, United Kingdom com 69 instituições colaborando com a Universidade da Fronteira. Se água clique de novo, si ele mapa se expande e aqui temos lá as instituições específicas que estão colaborando uh, com lá com a nossa instituição. Vamos utilizar o exemplo de, uh, não sei, shh, Glasgow. Hago um clique em Glasgow. Fiquem-se que interessante esta informação. Temos Universidade da Fronteira, com 13 investigadores colaborando com Glasgow, e um impacto das citas de 1,19, ¿sí? de nossa instituição. Depois temos 16 autores de Glasgow, com um impacto de lacitas de 2.12. Estes 32 trabalhos que são de colaboração entre a Universidade da La Frontera e de Glasgow, têm um impacto de 9.73. Uh, de citações, impacto de citações, então é muito importante aqui uh, a colaboração internacional, sim, ¿sí? com universidades uh, das principais universidades do mundo, ¿sí? fiquem-se o tamanho do impacto das citas para este caso. Aqui temos as opções dos autores que já estão colaborando de La Frontera e de Glasgow. Aqui temos, por exemplo, Carlos de Glasgow colabora com nove autores de La Frontera. ¿Sí? Aqui temos os nomes uh, destes de autores. E em la opção Potential Collaboration, podemos saber quais são os autores que a um não colaboram, que poderiam fazer uh, colaborações internacionais. ¿sí? Então, temos lá informações para dos, as duas instituições. De novo, podemos exportar aqui na parte superior e uma informação aí de colaboração internacional para vocês. Já temos informação sobre o módulo de trends, que são os temas de prominência, os tópicos, sim. Aqui no nosso summary estão as key phrases que eu les mostrei, a nuvem de frases clave. Está aqui no módulo de trends, em nosso summary. Já uh, lhes mostrei, um pouco mais abaixo, temos as instituições mais ativas em todo o mundo, em um tópico específico, em um tema los países, los autores, y las revistas. Uh, tenemos ahora una otra información. Vamos a volver al módulo de overview. Ya estamos casi finalizando la presentación de hoy. Ya sabemos un poco de las instituciones, de los investigadores, de los conjuntos de publicaciones. Países fun uh, funciona de la misma manera. Los clusters de prominencia. Temos agora las Research Areas, nosso penúltimo ícone. E agora, aqui temos em Saiba disponíveis os Objetivos da ONU, os Objetivos de Desarrollo sostenible Então, si se eu na búsqueda busca por a sigla SDr que é la sigla para Sustainable Development Goals, que é o nome em inglês para Objetivos de desenvolvimento sustentável temos os Objetivos da ONU aqui em Saiba ou disponíveis para análise. Então vamos para 0, o objetivo 2. Podemos saber uh, todas as informações que eles mostrei aqui nesta linha de análise para este objetivo da ONU. Incluso, se eu clique em Analyze Research Area in Detail, podemos saber quais são as, uh, os documentos de nossa instituição se eu clique aqui em Institutions e depois ah, limito por, por exemplo, América Latina depois por Chile e agora temos aqui as instituições que estão publicando de acordo com o objetivo da ONU, Hambre então Então, fíjense aqui temos Universidade de Chile, PUC-Chile, Concepción e La Fronteira com 90 uh, trabalhos publicados. Aqui temos a quantidade de visualizações em todo o mundo destes de trabalhos. Colaboração internacional, aqui eu poderia cambiar a métrica por o impacto de citas, por exemplo. Field-weighted citation impact. Clique em Choose Metric. Então, agora temos aqui La fronteira com... 1,17% de impacto de citas neste objetivo da ONU. De novo, muitas informações importantes para a instituição aqui em nossa solução Saibon. Então, está aqui esta opção em Research Areas, este ícone. Vocês podem fazer uma búsqueda por SDR e teremos todos os objetivos da ONU. E por último. Uh, Vamos ver a overview. Estamos no último ícone na hora, Scopus Sources. E eu poderia ser uma búsqueda por uma revista específica de Scopus. Por exemplo, Research Policy. Tenho aqui a revista. E agora tenho todas as informações sobre esta revista, todas as métricas, estamos calculando aqui Score, SJR e SNIP para esta revista e todas as informações sobre ela. Eu incluso poderia ser um benchmarking de revistas. Se si hago clique em benchmarking, estamos uh, comparando os grupos, pero eu poderia comparar revistas. se aqui na opção. Hago clique em scope source e seleciono as duas revistas e eu posso comparar eh, Com as métricas que temos aqui em benchmarking. Se sí, estamos fazendo uma comparação na hora, um benchmarking de revistas. Uma última informação que me gostaria de uh, mostrar-lhes é es que em Scopus podemos criar um conjunto de publicações em Scopus e importar para Saival. Então, se estou sendo investigadora e estou fazendo um trabalho de revisão de literatura eu posso buscar eh, a ser uma busca avançada ou por exemplo buscar por uma revista por exemplo revista chilena de literatura tenho aqui lá a revista Hago clique neste perfil e aqui temos o perfil da revista em Scopus vou selecionar a opção View All Documents E agora seleciono, se si desceu, por exemplo, se si em meu trabalho de revisão tenho interesse somente em trabalhos de acesso aberto, seleciono aqui a opção Open Access, depois Limit to. E agora temos os 313 documentos de acesso aberto em La Revista de Chilena de Literatura. Seleciono a opção All e depois. Saival Export, então é muito simples e muito rapidamente se abre na pantalha de Saival e podemos importar estes documentos, 313 documentos de acesso aberto da Revista Chilena de Literatura, podemos cambiar aqui para o nome da revista, Revista Chilena de Literatura, Open Access e hago clique em Save and Finish. E agora temos criado juntos um conjunto de publicações desde a base de dados Scopus para Scival. Podemos ir agora ao módulo de overview e analisar este conjunto de publicações específicos. Então, se si acabo de criar um conjunto de publicações, tenho que fazer clique neste ícone Publication Sets. E aí está. Revista Chilena de Literatura Open Access. E aqui temos todas as informações sobre esta revista. los autores, a quantidade de documentos publicados, a colaboração, os temas, a quantidade de visualizações, as instituciones que estão uh, publicando nesta revista. Aqui temos los top 500 autores. Ou seja, há muita, muita informação para que vocês possam depois analisar em Saiba. voy a dejar meu correo. Para qualquer dúvida, estou à sua disposição t.vick@eusavir.com. Sim, sí, por favor, estou estou à disposição de todos vocês. Vamos agora para ver se temos perguntas em nosso chat. A ah, Maria Helena nos, nos eh, está informando que a gravação estará disponível em la página da biblioteca, sim, ¿sí? em recursos digitais. Depois tutoriales. Então, a gravação de hoje estará disponível para todos os uh, que desejem rever a apresentação. Graças a ti, Rodrigo. Uh, Rodrigo nos pergunta se se a fronteira tem acesso a SIVAL, se os têm acesso a SIVAL. Toda a instituição, ou seja, uh, os investigadores, a reitoria os bibliotecólogos, todos os teres têm acesso disponível a todos os módulos de SciVal, sim? ¿sí? Maurício nos pergunta: Medicina em la Fronteira publica muitíssimo em uh, em International Journal of Morphology, que se edita desde a Universidade de da Fronteira. Esse tipo de coisas não afeta a indexação das revistas? Uh, não no, no sei sé se si compreendido. pergunta, Maurício. Se sí, afeta a indexação das de revistas? Depois, se sí, você pode me enviar um correio e eh, explicar melhor a pergunta, eh, por favor, aí eu posso contestar melhor. A ah, autocitas. Ah, sim, sí, entendo, agora entendo. Bueno Maurício, eu posso fazer uma análise para os teres International Journal of Morphology. Vamos ver se si este eh, se si este periódico está indexado em Scopus. Vamos fazer uma uma análise em SciVal. Vamos aqui em Scopus Sources. Eu vou a buscar a fazer uma búsqueda. International. Journal of Morphology Então, vocês tememos aqui o periódico E podemos agora em benchmarking, Maurício uh, saber se si este periódico, vamos selecionar este periódico International Journal of Morphology Saber aqui em Recuento de Citas em La Ríga, fazemos um clique aqui em uh, Citation Count, Citation Count. Aqui, Maurício, temos a opção de incluir, añadir ou no autocitas ou seja, podemos uh, remover esta opção e podemos saber o desempenho deste de periódico. Sim, então você opção Citation count, aí esta opção em algumas outras métricas, mas principalmente no recuento de citas, vocês podem eh, remover ou não a opção de include auto self-citations, self sim? ¿sí? Então, temos aqui a opção, vamos remover, choose metric, sí, e sim, eh, podemos agora ver que o desempenho sí se afeta. Uh, se si removemos as autocitas, por exemplo, em 2017, temos 342 citas para este periódico. Vamos agora ver com... Include self citations. Choose metric 462. Então, esta é um pouco a diferença. E depois vocês podem explorar mais este tipo de informação aqui las outras métricas. Aí, outras métricas que têm lá a opção de include self-citations. Sim, ¿Sí? creio que eh, estou resp eh, responde um pouco sua pergunta. Não é malo, Maurício, não é autopublicar se não é malo. É somente uma métrica. E aí, não é para juzgar se si é bueno ou malo, é somente para saber los trabajos que están, que tienen autocitas y los que no tienen, pero si afecta o no, pero no es, no es necesariamente malo, ¿sí? No, a, a mí no me parece malo. María Elena nos dejó aquí en el chat el enlace para encontrar Saibao, entonces está disponible en los recursos digitales del de, de de sitio web de la biblioteca. Creio que estas são as perguntas, temos uma outra opção aqui no nosso Q&A. Juan nos pergunta uh, se si há algum módulo que permita relacionar publicações de autores com departamentos, unidades, centros de investigação ao interior da universidade. Ou seja, Juan, você poderia criar o subgrupo de investigadores, por exemplo, aqui, como les mostrei no artigo Excel, e depois fazer uma comparação uh, com as métricas disponíveis no módulo de benchmarking. Ou seja, vocês podem comparar eh, seu eh, grupo de investigadores com um grupo de investigadores de uma instituição similar, ou seja, uma instituição par. Uh, uma instituição muito similar a, a tua. Uh, podemos fazer comparações de duas uh, instituições, dois grupos de autores, mas não é interessante eh, relacionar, depende do de, de tipo de relação que vocês desejam fazer. Então, depois, se ustedes desean fazer uma uh, si desea consulta específica sobre isso, eu posso contestar por correio. Sí, como, como podemos fazer este tipo de análise. mas basicamente é importante criar um grupo de investigadores. Eu vou mostrar-lhes também como fazer eh, uma busca só por pelo perfil de um único autor. Então, por exemplo, deixa-me ver aqui. Temos em Laupinion Researches and Groups eu tenho a opção Add Researchers and Groups, aqui em nosso segundo ícone. E a opção Define a New Researcher. Então, eu posso fazer uma busca desde Scopus. Podemos fazer a criação por arquivo Excel de autores. Mas eu também poderia ser na busca diretamente em en Saival. Então, aqui eu vou buscar meu perfil. Fíjense que em Saival já está esta opção, aqui tenho meu perfil, então eu poderia diretamente gravar meu perfil em Saibol, sem ter que fazer na busca em Scopus, ¿Sí? eu fiz a busca somente para os vocês saberem onde está o Scopus Auto ID, mas podemos gravar aqui, e a agora já tenho em overview meu perfil, vamos agora para Segundo ícono, seleciono meu perfil E temos aqui todas as informações sobre meu perfil Sim? ¿sí? Então estou agora analisando meu perfil como autora Vamos para o nosso Q&A Depois, Juan, si para qualquer outra dúvida eh, Estou disponível por correio, sim? ¿sí? Uh, A nos pergunta se tem uma forma de unir-se com o restor de Mendeley. Não temos essa opção, Maricim, mas eh, desde Escopos vocês podem importar os documentos desde Escopos para Saibon. Solamente desde Escopos para ou uh, Na outra opção, uh, há. Eh, creio que creio que de Mendeley não há esta opção, Maricim. Solamente para autores, podrem, podemos fazer uma outra opção em mais Além Ademais dos escopos autor IDs, aqui na opção Add New Import Researchers. Aqui, vocês podem ver em na parte superior direita Paste IDs. Eh, como uma alternativa, vocês podem, además dos escopos autor IDs, que podemos. Eh, tener aqui, vocês podem utilizar os Orca que também é uma un, opção para os autores. Então, aqui eu eh, posso informar os Orca IDs em uma lista, ¿sí? um para cada linha e podemos criar um grupo de autores com Orca além además de los escopos Autor IDs. Déjame ver se si tenho mais. Mais perguntas? Graças a ti, Juan. A Paula nos pergunta: eh, como se pode descargar o listado de investigadores com SUS eh, indicatos para usá-los em Excel? A uh, Paula, eh, a métrica Indiciat está disponível no módulo de benchmarking. Mas para este, este artigo no Excel, só temos a opção de Scopus Author ID. ¿sí? Não é uh, o INDES-H. E a outra opção que eu a hora está disponível em MyScival, a opção de OrcID, ou seja, os dois... los dois um, identificadores de autores, OrcID ou Scopus Author ID. As duas opções. E es, o Elindeciate é uma métrica que está disponível em benchmarking e no módulo de benchmarking para os vocês poderem encontrar depois depois em benchmarking esta métrica. Creio que temos mais. Graças a ti, Maurício. Creio que é es isso por hoje, então creio que consegui contestar a maioria das de delas perguntas. Muito graças a todos por lá participação virtual. Uh, Estarei à disposição de todos por correio. Sim, ¿sí? a gravação então estará disponível em el sítio web da biblioteca. Muito graças. Espero que vocês possam utilizar uh, bastante SAVO, que é uma ferramenta muito muito importante. Para todos os teres, e bueníssimas tardes! E hasta a próxima oportunidade. Graças Nicole, e muitas graças a todos. Tchau, tchau, abraços.